Olá pessoal, aqui é o professor João Fabro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná com mais uma aula do nosso curso de Arduino básico com Tinkercad Circuits. Hoje estamos indo já para a nossa aula 23, em que eu vou continuar falando para vocês sobre orientação a objetos, parte 2, usando como exemplo o meu mini órgão eletrônico. Bem, vamos falar de alguns conceitos que a gente viu rapidamente na aula passada. Então, quais são os conceitos básicos da orientação a objetos? É a ideia é de uma classe, né, que é uma especificação de como os objetos irão operar. Essa classe ela possui dados, que são chamados de atributos, e ela possui funções, que são chamadas de métodos. Os objetos, que é o segundo conceito importante, são as instâncias da classe, ou seja, uma criação concreta a partir da classe. <risos> E o conceito de encapsulamento Quer dizer o seguinte Você deve esconder partes do código Para que o usuário A pessoa que está trabalhando Com aquela tecnologia Não precise saber todos os detalhes do código Então, alguma vez aí Alguém se perguntou como é que funciona O monitor serial Como é que funciona o motor? Como é que funciona um display LCD A gente só utilizou os objetos Através dos métodos E seus atributos então, na aula de hoje eu vou dar mais um exemplo aí, usando o nosso mini-órgão lá, né, de orientação a objetos. Então, o que mais que eu posso transformar em objeto aqui do meu mini-órgão? Né? Ele tem aqui o buzzer, ele tem aqui o LED RGB, que a gente já converteu para orientação a objetos. Eu vou converter cada um desses botões aqui, para um circuito, né, para um sistema orientado a objetos. Então, deixa eu olhar aqui o código, né? Foi O que eu fiz nesse código? Eu é, usei a classe LED RGB do outro projeto, né, do projeto anterior E agora eu fiz a classe botão então, Se vocês olharem aqui vocês vão conseguir ver Que essa classe botão, ela representa um estado interno de um botão né? Então ela tem aqui os atributos O pino onde esse botão está conectado e o estado dele se ele está pressionado ou não, né? High ou low, o byte. E eu tenho aqui dois métodos: né? esses aqui são os atributos, pino e estado, que são privados do meu botão, e o que é público é o construtor, que é a função ou método chamado botão, em que eu passo em qual pino esse botão está conectado, eu inicializo aqui o estado para low, né? e defino o pino de entrada, que é o parâmetro aqui para minha variável pino e defino o pino, o modo de, desse pino para input e tem aqui a função testa botão que verifica através do digital read do pino qual é o estado do botão e retorna esse valor para quem chamou então agora, criando aqui os meus botões né, observe aqui como fica simples eu simplesmente, simplesmente crio objetos, eu chamei aqui o botão dó, bdó na porta 13, o botão Ré na porta 12, o Mi na 11, Fá na 9, Sol na 8, Lá na 7 e o Si na 4. Então observe que eu não preciso mais dessa quantidade de constantes aqui por quê? porque antes eu utilizava essas informações em vários lugares, lá no setup, na hora de fazer o digital read e agora o meu botão faz tudo isso para mim, então eu posso tirar toda essa parte aqui. Não é? Então está aqui o meu objeto, meu LED RGB. Eu tenho sete objetos do tipo um botão, observe, né? Todos eles seguindo o mesmo template. E aqui daí eu posso tirar tudo isso aqui de dentro do meu setup também. Observe como fica simples. Só inicializo aqui o serial. E aqui no meu loop, em vez de ter um monte de variáveis e um monte de digital read, eu simplesmente pego aqui, leio cada botão. Né? Lá, tá vendo? Botão tal, ponto, testa botão E daí aqui eu faço o mesmo código que eu já tinha né? Testo cada uma das variáveis aqui Se está pressionado, eu dou o buzzer Acendo meu LED RGB e escrevo aqui no Porta serial, né? no monitor serial Então observe, eu posso continuar mexendo aqui Transformando o meu código em orientação de objetos Cada vez ele vai ficar mais simples de entender e de ler. E de saber o que está acontecendo. Ok pessoal. Então eu vou só. Executar ele aqui. Para a gente ver que continua funcionando. Ó, acende o LED. Consigo controlar. O volume aqui. Acende o LED da cor que tá Está funcionando o meu código orientado objeto do meu mini órgão eleitor Ok pessoal, espero ter esclarecido mais um pouco como funcionaram os objetos e até a próxima.